Bom, bueno, uh, los saludos a todos. Muita graças a Mídia Lab Prado pela oportunidade. Uh, Estou feliz, sobretudo por compartilhar este momento com irmãos de Latino América. E uh, desde Brasil também pergunto: uh, que passa a Mídia Lab Prado? Bem, o projeto Território Vivo ele está presente no bairro do Pedregulho uh, em Itu desde 2012, e estamos em São Paulo, Brasil, e o projeto é, é com recursos privados. Okay. Comunidade pedreira, então, no município de Tu, e 140 famílias ou, morando numa área irregular e também uma área de proteção ambiental com impactos no, no meio ambiente, além das questões sociais foi nesse ambiente então que o projeto território vivo desde 2012 tem desenvolvido uh, dois eixos uh, um educacional que nós chamamos de biblioteca itinerante território vivo e que foca na nos jovens e nas crianças da comunidade e também nas escolas públicas locais o outro eixo do projeto o eixo da agroecologia dos caminhos do alimento onde nós procuramos fazer roteiros rurais, de turismo rural, que falem sobre o alimento produzido no bairro. Bom, nesse contexto, com o início da pandemia, o projeto Território Vivo buscou outras alternativas, outras formas de atuação. Seguimos. Ok. Ok. Nossa alternativa, então, foi formar um grupo de jovens uh, que cuidou da, da, do apoio emergencial às famílias mais impactadas da comunidade pedreira. Esses jovens eles fizeram entrega de cestas de alimentos orgânicos, de filtros de água e de máscaras uh, durante o, o ano de 2020. Está aí mais alguma, uh, algumas fotos do grupo de jovens. Uh, e, com essa experiência, eles uh, perceberam que poderiam ser agentes de transformação. Né? Foi uma experiência de empoderamento e de motivação. Dessa forma, então, uh, com a chegada da, da, da informação sobre o curso uh, Laboratórios Cidadãos do Media Lab Prado, nós começamos a organizar essa experiência local, dentro dessa metodologia, dentro desse contexto apresentado no curso. Pois bem, depois das convocatórias de projetos que foram realizadas de 7 de outubro a 10 de novembro de 2020, então nós iniciamos as, as oficinas. As oficinas foram realizadas em sítios e fazendas, em áreas abertas, como mostram aí as fotos. E também nós tivemos atividades online, tivemos no dia 10 de dezembro um Meet com a... moradores da Pedreira para falar um pouco da organização comunitária. Toda semana também realizamos... Uh encontros com os jovens para ir organizando as atividades com a comunidade. Aproveito para dizer que foi muito importante as reuniões semanais uh, de, de, durante o curso com os professores, uh, com a coordenação do Marcos Garcia, um momento muito importante do curso, as reuniões semanais. Bom, dessa primeira fase do laboratório, resultam seis projetos uh, que estão voltados para melhorias na comunidade pedreira. Né? Então, temos, por exemplo, o Tiago, que apresentou um projeto Pedreira Informa, um, um app para trazer informações para a comunidade sobre cursos, sobre empregos. Também a Aninha, que apresentou um projeto sobre o lixo, Tira o Lixo da Rua, né? queremos ruas limpas e moradores mais conscientes. Outro projeto da Elaine, a Elaine quer melhorar as ruas da pedreira, projeto A Rua é Nossa, e o Lucas quer plantar um jardim na entrada do vilarejo para que as crianças tenham um espaço de aprendizado e de convivência com a natureza. Por último, mais dois projetos, a Heloísa, minha companheira coordenadora da Biblioteca Itinerante, quer um espaço para a biblioteca dentro da comunidade, para que a gente possa atender melhor as crianças. E a Cris quer fazer uma ponte nova, porque a ponte sobre o rio Piraí uh, precisa de restauração e é o principal acesso da comunidade. De forma geral, não tivemos tempo de avançar na prototipagem, precisamos uh, melhorar isso, precisamos complementar a documentação e estamos já iniciando uma fase 2 desse laboratório para avançar com os projetos. Já no dia uh, 17 de janeiro, fizemos um primeiro encontro com a comunidade que foi a retomada do Laboratório Território Vivo, fase 2. Uh, bom, essa experiência está registrada, em parte, no, no Facebook, e temos aqui o, o, o contato. Me resta agradecer, muitas graças a todos, muito obrigado.